Nós estamos aqui, mais uma vez, para defender o Estado Democrático de Direito. Nós, da Petrobras, já estamos há quase dois anos na rua, todo mês, para defender a Petrobras, que vem sofrendo um, um ataque, que a gente vê que é um ataque conjugado com esse ataque das forças conservadoras ao uh, projeto progressista desses últimos 13 anos. A gente enxerga... É um ataque conjunto, o projeto é casado de atacar a, a, o projeto do, do campo progressista e atacar a Petrobras. A gente precisa de uma mudança de rumo desse governo, mas qualquer outro governo que vier, o ataque a Petrobras vai ser muito mais intenso.